Olá, você está assistindo a DEC TV e esse é o programa Conexão Teológica. Estamos eu e o Edivaldo, que estamos sempre aqui. Né? A gente gravou um programa anterior falando sobre a Páscoa e nós nos atemos bastante à origem, né? a Páscoa judaica, aquela primeira Páscoa lá no Egito ainda, saindo do Egito. E nós começamos a falar de como esse evento é, ganhou um novo significado com o advento do Messias, com o advento de de Cristo, nosso Senhor, né, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Páscoa cristã, né, nós falamos tanto da Páscoa judaica, que é a origem, né, e hoje nós vamos falar da Páscoa cristã, Edivaldo, você quer ler um texto pra gente embasar? É um prazer poder voltar nesse assunto, né, tão instigante, né, falar da Páscoa, já que estamos aí é, a vivenciá-la, né, é para a cultura cristã católica, nós já estamos na quaresma. E a quaresma antecede a Semana Santa, que é a semana que vai culminar no domingo de Páscoa. Isso. E para nós cristãos evangélicos, nós também temos a visão da Páscoa que está inserida no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 8, a palavra do Senhor diz assim, Livrem-se do fermento velho. Para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Que conexão terrível teológica Paulo fala ao escrever aos Coríntios professor é, ele ele aprofunda um pouco né é, e, e Paulo repete muito as palavras de Jesus né e ele é, por incrível que pareça acaba aprofundando o negócio né Jesus fala a gente comentou no programa anterior né Jesus falando do fermento dos fariseus né ele foi além do, do entendimento comum do que é o rametes do que é o fermento é, e Paulo aprofunda o negócio mais ainda né? ele está ele falando aí do fermento velho né? que são a, as práticas antigas as, as tradições que foram é, se acumulando né? em cima daquilo que Deus tinha falado já é, e tem muita coisa disso que assim, deixou de ter o sentido que tinha com o advento de Cristo né né os cristãos entendem isso. Cristo veio e deu um outro significado. Ele, sendo o Cordeiro, não faz mais sentido a gente sacrificar outro. Ele foi sacrificado uma vez por todas. Está escrito isso na Carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz isso. Então, esse fermento de que Paulo fala, ele vai até... Dizer respeito a sentimentos né? é, a, a visão de, de mundo né? A sentimentos é, E ele Você é, pode ler de novo Essa passagem que ele fala é, Depois daí do fermento velho Lembre-se do fermento velho Para que seja uma massa, nova, massa e nova E sem nova fermento Como realmente o são Ou, ou seja, a igreja daquela é época já, já vivia, já entendia é esse, esse ressignificado da Páscoa saindo, saindo daquela, daquela visão da Páscoa judaica para a Páscoa, Páscoa cristã. cristã. isso é o que que fez foi dar um novo sentido isso. à celebração, né? Eles ainda continuam celebrando, mas o sentido é, é novo. Né? No, a preocupação não está só é, no, no âmbito físico. Ritualismo, né? Então, naquele é, naquele ritual. Deixa eu ver se tem um rametes aqui. Aí vai lá. É, não, não é, não é só isso, né? Deixa eu ver se tem rametes aqui. Dentro... dentro do coração. Deixa eu ver se tem fermento aqui dentro, né? E tem que se livrar disso, né? A mesma preocupação que eu tenho em tirar o fermento da casa, eu tenho que ter tirar o fermento do coração, né? Então, Paulo, Paulo, não podia ser mais profundo, né? E não podia ser mais claro, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Então, a Páscoa tem esse sentido para nós. E ele remete à questão, questão humana quando ele diz assim, ó, não com, com fermento, fermento velho. A ilização, e nem com o fermento da maldade Maldade é coisa humana E da perversidade Ele vai mais profundo Ou seja, para me celebrar a Páscoa Eu tenho que estar bem comigo Com o meu próximo E com Deus Porque se eu estou bem comigo Mas não estou bem com o meu próximo Eu jamais vou estar com o Senhor Se eu estou bem comigo E estou bem com o meu próximo Aí sim eu posso estar bem com o Senhor Que é aquele que me libertou e é interessante quando você pega a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Ou seja, não há como eu receber perdão, não há como eu receber livramento, como eu fazer essa passagem do velho homem à saída do Egito. O Egito conota a velha natureza, né? para adentrar a, a cidade santa, a terra prometida. Se então, eu não me livrar desse fermento, fermento velho. Né? É. Esse fermento velho, é, é, às vezes, pode ser empecilho para o outro que está perto de mim. Né? Então, é, quem tem que se livrar dele sou eu. Porque se eu tenho maldade, né, perversidade, isso é fermento, se eu não me livrar disso, eu posso te prejudicar com a minha maldade, com a minha perversidade. Né? É, isso vai é, contra todo o ensinamento de Cristo. Né? Cristo tem... Toda vez que ele falava, ele, ele sempre batia na tecla da, da unidade cristã. Né? Ele sempre batia na tecla da comunhão. É, quando pediram para ele ensinar a orar, ele falou na oração que ele ensinou. Quando vocês forem orar, vocês orem dessa forma, dessa maneira, né? de acordo com esse molde. É, e ele começa dizendo, Pai Nosso. Então eu sou lembrado logo no começo. Eu, tô, eu, tenho, eu quero comunhão com Deus, eu quero falar com Ele e Ele me ouvir e me responder. Eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho. Né? É pai, o Pai é nosso. É comunidade, então, eu, né? Comunitário, forçado, a, a visão comunitária, né? É, é eu sou forçado a lembrar do Edivaldo pra, quando eu for falar com Deus para ele me ouvir, eu sou forçado a lembrar do Edivaldo. E não é só no começo, né? É, é, perdoa as minhas ofensas como eu tenho que perdoar. eu lembro do Edivaldo de novo é, então é só na oração ele disse diversas vezes sobre unidade, sobre comunhão é, e não tem como ter isso se tiver esse fermento né dentro de nós né então a gente tem que se livrar desse fermento como é que faz isso? como é que faz para se livrar do fermento? Nós falamos de Romanos, né? Romanos capítulo 6, versículo 8 ao 11, diz assim: Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus é interessante a ideia que se tem da, da, do Cordeiro Pascual é aquele que vai nos dar vida de novo ele morre para que nós não morramos vivos em Cristo, né? vivos em Cristo. é interessante quando você pensa na Páscoa como essa passagem aí a gente está fazendo uma conotação aqui é, espiritual do qual a representação da Páscoa cristã para a vida espiritual professor é essa, essa passagem da morte para a vida né? tá lá em João, né? Passamos da morte para a vida. Tem um salmo que eu não vou me lembrar agora, né? Mas eu lembro que tem um salmo que diz exatamente isso também, né? A gente passou da morte para a vida, né? A gente fez essa, esse peça, essa Páscoa, né? E é, é Jesus que produziu isso, né? Ele, o Cordeiro Pascual, que Paulo falou aí nessa passagem que você leu no começo, né? É por causa dele que nós é, passamos, por causa dele que nós saltamos da morte para a vida. Né? Então, é, o sentido da Páscoa para nós é esse. Né? A Páscoa marca o é, marca um momento onde nós fomos libertos da escravidão, né? assim como aquela primeira, né? que é um evento de libertação de escravidão. A nossa também é assim, né? marca o um momento onde um evento desencadeou essa libertação. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Está né? escrito em assim, diversas passagens. Né? É, nós, nós, éramos, é, nós estávamos mortos nos nossos pecados né? e transgressões, mas fomos vivificados em Cristo. Né? É, Paulo diz isso muito na carta aos Efésios. Né? Então... É, essa, essa é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, né? é, por causa do sacrifício dele, nós passamos da morte para a vida, fomos libertados da escravidão do pecado, não somos mais escravos, né? o pecado não tem mais domínio sobre nós, está escrito isso, né? é, então é, essa é a nossa Páscoa, é, outro, o sentido é outro, né? Os eventos são idênticos, mas significado. É, num tempo diferente O significado, um significado é novo. diferente João 10, 17 ao 18 diz assim Por isso que meu pai me ama, Jesus falando Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la Esta ordem recebi de meu pai é interessante que se a gente perceber que todo sacrifício judaico, né, esse cerimonial judaico que requeria sacrifício é, de um cordeiro, é, de uma novilha, é, de uma pomba, para aqueles que não tinham muito recurso, né, é, conforme a condição do ofertante, ele levava a sua oferta e era uma oferta de sacrifício que requeria sangue, era algo que o ser humano pegava aquele cordeiro e levava, né? Agora, o Cordeiro Pascual, ele se entrega. E aqui, João, eu, as palavras de Jesus registradas por João, diz que nem a morte poderia tomá-lo. Ele, ele teria que dar a sua vida para a morte. Isso é muito profundo, né? Que Jesus ele não foi morto, ele se entregou à morte. É diferente, né? É, é, houve um, um, um dilema terrível ali, né? É, a morte só tinha direito de levar pecadores, né? Tinha um homem ali que nunca tinha pecado, né? nunca pecou, na, na vida inteira nunca pecou. E aí a morte quando veio, ficou sem, sem ter o que fazer. Né? É, ele poderia ficar ali para sempre naquela né? cruz ali, né? mas é, não aconteceu porque ele, ele mesmo disse, está consumado, já, tudo já foi pago. Né? Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Nem foi na, na, para a morte. Ele entregou para o próprio Senhor. A morte não tinha direito sobre ele. Né? É, então, é, Deus morreu na cruz, né? Deus homem, para é, que nós fizéssemos essa passagem né? da morte para a vida. Para que a morte, quando viesse ao nosso encontro, saltasse. Né? É, ninguém que é cristão mesmo morre mesmo. Morre mesmo. Né, ninguém Porque é, por um tempo né, Está descansando Para aquele grande evento né, Aquele grande encontro Que é a esperança de todos nós né. Então é, O evento é, Da Páscoa cristã é um evento Grandioso né. É muito interessante porque a gente volta lá em Moisés Isso já na peregrinação No deserto, quando Há aquela murmuração E tem ali o episódio das serpentes né, que veio como castigo sobre o povo e os feria e levava à morte aí Deus é, Moisés fala com o Senhor o Senhor manda que Moisés levante uma, uma, uma haste né, com, com uma serpente hum. de bronze aí todos que olhassem para aquela serpente é, seriam é, sarados e é interessante porque assim como Moisés é, levantou aquela haste com aquela serpente, assim também o Senhor seria levantado na cruz e todos que olhassem para a cruz seriam sarados esse cordeiro pascual ele dá esse poder também de sarar de curar né? se porventura é, a pessoa ela não faz parte daquele povo que foi é, poupado né? o, o, o requeridor é, da morte passou e ele não foi poupado agora se ele olhar para a cruz toda maldição é quebrada né toda aquela aquele veneno da serpente é retirado dele num sentido espiritual a pessoa que olha para o calvário ela é transformada ela é salva né olhar é, para a cruz e é interessante que ele, ele diz é, num verso do evangelho de João se eu não me engano é o capítulo 12, ele diz que é, quando ele fosse levantado né quando na, no evento da crucificação que é o marco da nossa Páscoa, né? É, quando ele fosse levantado, ele atrairia todos para ele, chamaria, né? Ele atrairia todos para ele e todos que forem atraídos a ele, né? Que se achegarem a ele, tem essa essa garantia, né? É, dessa pureza, né? dessa libertação aí do fermento, né? E a, a, as doenças nada mais são do que isso, né? Uma cura, é, assim. Isso não quer dizer que nenhum cristão é, seja imune a qualquer tipo de doença, mas isso quer dizer que, ainda que isso aconteça, né, ele é poderoso para curar né, qualquer enfermidade, qualquer tipo é, de, de deterioração que vem. É que O profeta messiânico diz, né, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah. É muito interessante quando a gente percebe que a conotação da, da Páscoa cristã é a Crucificação, né? a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa Páscoa hoje. É um, é um olhar para crucificação, a morte e ressurreição de Cristo. Aquele Cordeiro que foi sacrificado lá no Arraial dos, dos judeus, ele não ressuscitou. Né? Mas o Cordeiro que foi sacrificado na nossa Páscoa. Ele ressuscitou. Isso é muito profundo, né, é. professor? E esse aí não precisa todo ano ser sacrificado de novo. Né? Nós precisamos fazer um intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Esse é o programa Conexão Teológica. Já, já a gente está de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Acesse agora! Assembleia de Deus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 Estamos com conexão teológica, hoje estamos falando sobre a Páscoa cristã, é, nós falávamos aí é, de como é, a redenção de Cristo no Calvário, né? como a morte de Jesus na cruz do Calvário marcou a, a Páscoa cristã é, e não foi só a morte, né? foi a, a crucificação, a morte, a ressurreição, como o Edivaldo terminou o bloco anterior dizendo. É, o, o que nós notamos né, hoje é que esses sentidos todos que nós falamos de Páscoa, né, desde o programa anterior, a, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, e depois com o advento do, do Messias, né, é, o cristianismo passou a celebrar a Páscoa de uma outra forma, sob uma outra perspectiva. Né, é, eventos bem parecidos, mas é, de tempos diferentes e de formas diferentes. É, e, assim, esse, essa celebração, ela veio ao longo dos anos sofrendo interferências é, até externas, né, interferências é, do mundanismo, né, interferências é, da sociedade à nossa volta. E, na celebração dessa festa, foi se adicionando elementos... E hoje não se sabe ao certo o que, que é a Páscoa cristã, né? infelizmente. É muito interessante, professor, porque a gente começa a perceber... Será que a Páscoa é, é essa Páscoa comercial de chocolate, de se pintar ovos, se esconder ovos? Será que a ideia de Páscoa é só... É, alguns né, celebram até com o um almoço é, esses elementos... Eu, eu percebo que a Páscoa nossa hoje, tem um sentido muito mais espiritual do que material. Para a Páscoa judaica, é, se era algo que se teria que pôr a mão na obra, imagina você sacrificar um cordeiro, imagina você preparar um pão asmo, né? Aqui talvez alguém não saiba o que é um pão asmo, mas é aquele pão árabe hoje, né? Se encontra em algumas padarias, né? Pão sem fermento. É, ervas amargas, a preparação dessas ervas, né? tinha todo um ritual mesmo né? para se comemorar a Páscoa e agora a gente percebe que isso volta muito mais para o lado espiritual do que para o lado cerimonial mesmo né? é, e a gente percebe que foi inserido através de culturas pagãs, e isso dada a evangelização dos próprios pagãos o cristianismo ele vai se expandindo né? a evangelização ela começa e outros povos que têm culturas diferentes são evangelizados, mas algum deles não perdem a conotação das suas crenças, né, dos seus deuses, né, tem até um culto a uma deusa que também era celebrado na mesma época da Páscoa lá, os povos germanos né. Então o que a gente percebe, a gente percebe que essa aculturação é, do cristianismo, é, infelizmente, é, que foi inserida de trazendo alguns povos ou forçando alguns povos a se tornarem cristãos, e eles implementaram a sua cultura dentro do cristianismo. Eles estão celebrando a Páscoa, mas na verdade eles não estão celebrando a Páscoa original, a Páscoa do Novo Testamento, mas sim celebrando aos seus deuses, né? a visão que eles têm da própria religião deles, as religiões pagãs que foram inseridas, infelizmente, se viram uma mescla que hoje confunde a mente das pessoas. É, a, a, o cristianismo né, passou por, por períodos históricos bastante confusos, né? É, e houve houveram períodos assim que os cristãos entenderam que é, de alguma forma né, eles deveriam evangelizar é, e um, praticar um evangelismo forçado, né? Digamos assim. É, e acharam que seria útil forçar alguém a ser cristão não sei por que, que acharam um, um absurdo desse mas é, houve períodos da história onde cristãos pensaram assim né é, então e, e assim eu sou um conquistador né aí eu conquistei essa essa terra aqui vocês vão ter que ser cristãos, Se torna é? cristão tornar obrigatoriamente cristão e aí isso é muito estranho né é muito estranho é, e isso trouxe esses elementos, né? é, já que eu sou obrigado, né? então eu vou, é, eu vou usar de um, de um artifício aqui, de um jeitinho, para inserir os meus elementos de culto nesse culto aqui que estão me forçando a, a prestar. Né? E aí, isso aí... Virou uma bola de neve que não teve mais volta É numa dessas que apareceu o coelho e o ovo, né? Pois é <risos> Aonde está na Páscoa judaica, na, Pásca, na Páscoa cristã O coelho aonde, e os ovos Aonde tem coelho aí? Não e tem. os ovos, né? É. A gente percebe, você que está nos ouvindo A gente é, leva de uma forma muito leve para você Porque essa é a nossa intenção Fazer você entender é, A questão dos ovos e do próprio coelho é uma questão da deusa da fertilidade, né? O coelho, para uma certa cultura e com um certo povo, era visto como um elemento de fertilidade. Os ovos também é a mesma coisa. Então, a, aí eles inseriram o coelho, né? E inseriram os ovos. Então essa ideia. Em algum momento as duas coisas se misturaram. Se os me... ovos são dos são do coelho. <risos> Em algum momento da história aí... Não é isso? Então, o <risos> que, que a gente está querendo que você entenda? Exatamente isso. É que isso é uma introdução de algo pagão. Aí, o que, que o comércio fez? Porque isso é interessante para o comércio. E nós não estamos dizendo comércio aqui... O comércio não está errado. O papel é... dele é vender. O papel dele é vender. O que, que ele fez? Ele introduziu, então, a história do coelhinho da Páscoa. Que não, na Páscoa ele não está inserido. Mas nessa Páscoa comercial... Ele está inserido. Que a gente vê cristãos, né, é, falando assim. É, isso acontece com outra importante festa cristã que é o, o Natal, né? É, acontece a mesma coisa, né? Por conta dessas dessas assimilações aí, é, a gente tem o um absurdo de cristãos dizendo não celebro a Páscoa porque é uma festa pagã. Poxa vida, a festa, a Páscoa é uma festa pagã. É, né? Então a gente tem cristãos dizendo isso. É, e cristãos colocando a culpa no comércio. Né? É o mercado que tornou a Páscoa. Não, fomos nós. Em né? um certo momento alguém deixou isso é, ser inserido. Exatamente. É. A culpa é nossa. Né? A culpa é nossa. Nós cristãos inserimos, nós cristãos forçamos pessoas a, a, a adotar a nossa crença. Né? Isso é... Não precisa dizer o quanto isso é equivocado, o quanto isso está errado. né? É, é óbvio né, que é, que está errado. É, então, é, Jesus nunca ensinou a agir assim. Jesus sempre é, ensinou a, a evangelizar, assim, mas pelo convencimento. né? Ninguém nunca foi forçado a segui-lo. Ele convidava e as pessoas vinham. Né? E muitas das pessoas que seguiam nem eram convidadas. Ele convidou alguns. Vem e segue-me, né? Ele chamou alguns discípulos, é, e as, as multidões acabavam é, afluindo é, junto a ele. Mas ele não ensinou essa prática de forçar ninguém a vir para o cristianismo. E nós adotamos essa prática, não é a ordem de Jesus, é coisa nossa. Então, a, chegou no nível que está por culpa nossa mesmo. Né? A gente não pode é, culpar o comércio, comércio, culpar o mercado, Forma culpar... Né? a culpa é toda nossa. Como acontece no Natal, acontece esse absurdo na Páscoa também. A Páscoa é uma festa pagã? Óbvio que não. né Eu acho que João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, ele vai dar o sentido real da Páscoa quando ele diz assim, as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Eu acho tão interessante Quando você percebe a Páscoa como é, Alguém que estava Condenado a morrer E nós acabamos morrendo espiritualmente Falando porque nós Matamos o nosso velho homem Nós fazemos essa passagem, essa transição do, Da velha natureza Adâmica para a natureza cristã Para a vida em Cristo E isso é muito interessante Quando eu percebo que a Páscoa é isso é quando o Senhor ele se assenta e ele diz que ele vai, ele tem que ir, né? que ele vai ser é, crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressu ressuscitar, para que nós tenhamos vida nele. E isso é interessante, porque a, o sentido real da Páscoa é entender que nós estávamos condenados à morte, mas um cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. É, ele é o cordeiro... Pascoal, né? Ele é o nosso cordeiro da Páscoa. É, e, assim, um cristão não tem motivo nenhum para não celebrar a Páscoa. Né? Um, um cristão genuíno deve celebrar a Páscoa. E deve fazê-lo não de forma displicente, não porque tem que fazer, né? é, deve fazê-lo com alegria, lembrando o evento que marcou né, essa festa. É, muitas tradições cristãs, né? de tradição reformada, principalmente. Né? É, os, é, nós estamos falando aí do meio protestante. Uhum. Né? É, celebra isso é, mensalmente, num né? evento que a gente chama de a ceia, Santa Ceia, ceia do, do Senhor. Senhor. É. É, então a gente acaba celebrando a festa, a, a festa da Páscoa todo mês. Todo mês. Né? O, o cristão é. evangélico todo mês, na ceia é, do Senhor. Assim, a, grande maioria, né? a grande maioria. Tem alguns que é uma vez por ano. Né, tem outros que é né, em, em datas específicas, mas a grande maioria hoje do cristianismo celebra uma vez por mês. A tradição católica também, na sua grande maioria, né, uma vez por mês. É, é, é, tem é, tradições que é semanalmente. Isso. Né? É, a comunhão ali é semanalmente. E tem né? um grupo que é o grupo do... do da teologia das, das, das alianças, que eles entendem que o Antigo e o Novo Testamento é uma coisa só. Então, para eles, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é uma coisa só. E a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que não, que há uma grande diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Né? Tem um grupo de pessoas... O, o apóstolo vai dizer é... que era sombra. Né? Né? Aquilo era sombra. era sombra Então a gente percebe na Bíblia, né? é claro Respeitando a ideia teológica de todo mundo Mas a gente percebe A luz da palavra de Deus Que é, uma é a Páscoa judaica E outra é a Páscoa cristã E nada a ver a Páscoa comercial A Páscoa com culturas pagãs Que foi inserida né? Então hoje nós temos três Páscoas Perfeitamente né? Nós temos a Páscoa Vamos falar que é uma Páscoa pagã, não era para ter essas duas palavras na mesma frase, né? É. A Páscoa pagã, mas vamos dizer que existe essa Páscoa, existe, né? E tem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Uma, aquela primeira era sombra, né? Apontava para coisa em si, né? Era sombra, não dá para ver em 3D. Né, em alta de, em alta definição sim, sim. o que, que era o objeto em si né? então apontava para para algo muito maior que estava no futuro né? quando Cristo veio ficou muito claro né? a Páscoa é isso né? ele é a nossa Páscoa né? e, é, essa que nós vemos hoje que é a terceira aí que a gente está comentando essa comercial não, não tem pagueira. nada a ver nem com uma é. nem com a outra né? e, isso é lamentável 1 Coríntios 15, 16 a 20. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. E Isso é Páscoa, né? É, é que se, se não acontecesse o que aconteceu, essa esse Cordeiro Pascual fizesse o que ele fez, nós estaríamos perdidos. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, é, Conexão Teológica. Nós falamos sobre a Páscoa e eu quero desejar para você uma ótima celebração aí. Se você é de tradição cristã ou de tradição judaica, talvez tenha alguém judeu nos assistindo, né? é, que você celebre com consciência, né? que você faça sabendo o que está fazendo, né? não deixe de lembrar os eventos que motivaram essa festa, né? celebre a festa mas com consciência, sabendo por que está fazendo é, e fazendo é, de forma a agradar a Deus, né? de forma que o nome de Deus seja glorificado. Até o nosso próximo encontro, Deus te abençoe, a gente se vê. Pai do Senhor Jesus, espero que você e sua família estejam bem. Quero nessa oportunidade deixar uma parte ou uma palavra do Senhor para o seu coração registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 28 versículo de número 20 que diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Em uma, uma das últimas recomendações aos seus discípulos, Ele está é, ordenando os seus discípulos para, enquanto irem ou por onde forem, anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus. É, fazendo novos discípulos batizando eles né? ensinando, discipulando para que eles estejam também prontos para o reino dos céus pois bem, mas é o que que, o que que me chama mais atenção além dessa ordenança de ir, de a igreja sair e ir buscar aqueles que estão perdidos nós estamos vivendo um um período que ninguém, ninguém estava preparado para viver. Um período sombrio de isolamento, de solidão. Se nós buscarmos aí nos meios de, de comunicação, nas redes sociais, nós vamos ver aí vídeos é, que nos deixam chocados de de homens e mulheres, depois de certa idade, já na, no fim da vida, isolados, é, é, chorando porque não podem ter contato com seus netos, filhos, é um momento de solidão. É, essas pessoas que viveram tanto por suas famílias, agora não podem abraçar, não podem pegar na mão. Em alguns lugares onde a pandemia é, fez um estrago muito maior, A, o isolamento está sendo quase que total e as famílias ficam vivendo esse momento de solidão, com medo de abraçar, com medo de se tocarem, com medo de, de, de, de se comungarem, né? de se relacionarem exatamente com medo do coronavírus ou do COVID -19, da Covid-19. Agora, vejam bem, o, o Senhor Jesus escrevendo, Ele deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias. O que, o que serão, ou o que seriam esses todos os dias? É muito bom quando nós estamos numa confraternização, que nós nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dificuldades, nos esquecemos até mesmo do momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos assim é, vivendo um, um momento de felicidade, né? porque a alegria é permanente, mas felicidade é circunstancial. A felicidade ela depende do momento, do conforto do momento, que é diferente da alegria que a Bíblia nos fala. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é parte integrante do fruto Espírito. E essa alegria independe, ou seja, não depende de circunstâncias externas para ela acontecer. Por que, que a alegria não depende de circunstâncias? Exatamente por causa dessa promessa. Porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco. E esse conosco não é apenas em nosso meio, não é apenas... É, acalentando-nos externamente, né? Não, esse conosco é dentro de nós. É dentro de cada filho, é dentro de cada, de cada servo, é dentro de cada crente, de cada cristão. Dentro de nós, o Senhor está habitando por seu Espírito e, e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, porque se o seu parente, o seu amigo, se o seu neto, o seu filho, se a sua mãe e seu pai não podem te tocar, o Senhor Jesus não apenas te toca, Ele mora dentro de você. E se isso é verdade, porque nós cremos na Bíblia como a verdade eterna, isso é verdade, foi Jesus quem falou, então fique tranquilo, porque se você atentar para isso, não haverá solidão aos tempos para o seu, para o meu coração. Isso é, isso é algo que nós devemos viver nesse momento, porque Jesus não disse que nós que estaria conosco apenas no momento de alegria, no momento de solidão, no momento de enfermidade, onde as portas se fecham, o, o desemprego chega, a, a, a finança vai ao vermelho, quebra. O Senhor Jesus está conosco. Mas por que, que Ele permite isso tudo? É exatamente para nós entendermos que Ele está conosco. Não só nos momentos alegres ou momentos felizes, nesses momentos também de, de sombras, de dificuldade. O Senhor está conosco. Está conosco não só para nos conduzir com alegria, nos conduzir seguros, mas para nos mostrar que Ele nos ama. Então, independente do que você esteja vivendo hoje, tenha convicção de que o Senhor está contigo. Nessa batalha, nessa luta, nós não entramos nela para sermos envergonhados. Entramos nela, nessa guerra, exatamente para entendermos e nos relacionarmos melhor com Deus que está conosco Deus te abençoe te guarde Deus nos ajude a entender esse momento e a passarmos por ele mais do que vencedores porque Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias até o final dessa vida e depois depois ele não estará conosco nós é que estaremos com ele lá na eternidade Deus te abençoe eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor os ajude, que o Senhor nos dê graça para passarmos por esse momento entendendo que o Senhor está conosco. O Senhor está nos momentos de alegria, mas nesses momentos de sombras, esse momento de tanta tristeza, o Senhor mesmo assim está conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para entendermos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa casa, essa família com toda a sorte bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, Oramos agradecidos. Amém.